Se você é aluno ou ex-aluno do IEF Sul de Minas, mande seu depoimento para o concurso Nossa História 10. É fácil participar. Basta gravar um vídeo ou escrever um texto contando como o IEF Sul de Minas mudou sua vida. Acesse o hotsite do concurso, leia o regulamento e faça a inscrição. Para isso, você precisa estar logado em uma conta do Google. É importante preencher todos os dados pedidos, selecionar o tipo de depoimento que você quer enviar, se vídeo ou texto e adicionar o arquivo. Você tem até o dia 11 de maio para contar sua história. Os melhores depoimentos concorrem a prêmios. Esperamos você!